Meses sem salário e a incerteza sobre estar ou não empregado. Essa é a realidade de funcionários da empresa MWL, em Caçapava. O sindicato tenta reverter a situação, mas alega que o contato com a empresa é difícil. Foi com muito trabalho que a Lindalva realizou o sonho de construir a casa dela. A cozinha foi onde mais investiu, mas nem pensava que um dia precisaria desse espaço para fazer uma renda extra, ou melhor... A única renda é que ela faz parte dos funcionários da MWL, que não recebem salário há três meses. Fazer bolo foi uma saída para pagar as contas. As dívidas chegam, né? Bastante dificuldade, sim. Faturas para pagar abala bastante a gente. Depois de 14 anos dedicados à empresa, a ajudante geral teve o plano de saúde cortado. Sem o benefício perdeu o tratamento para as fortes dores no corpo. Eu tinha uma consulta com um ortopedista para entregar a ressonância e aí eles cortaram, acho que dois dias, dois dias antes. E esse problema de saúde a senhora adquiriu pelo trabalho? Adquiri pelo trabalho. E agora como que a senhora está fazendo? Eu estou tomando remédio em casa, mesmo, remédio caseiro para passar a dor. Mais de 200 trabalhadores estão há 90 dias sem pagamento e sem nenhum tipo de retorno da MWL, que fica em Caçapava. A companhia está em recuperação judicial e faz rodas e eixos para o setor ferroviário. A greve dos funcionários começou no dia 6 de maio. Em junho, vários empregados receberam por telegrama um comunicado de demissão. A empresa alegava abandono de emprego. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região, suspendeu as demissões. E ressaltou que a empresa não tem direito, por lei, de mandar embora funcionários em greve. Na mesma decisão, a justiça aplicou uma multa de R$ 200 mil reais por conduta antissindical da empresa e determinou que a fábrica pagasse os salários atrasados sem descontar os dias da greve. O sindicato já, já acionou a justiça né, dizendo que não foi cumprida essa ordem judicial. Existe uma multa de R$ 500 reais por cada trabalhador caso a empresa não cumpra essa reintegração do que foi decidido no tribunal e nós vamos continuar, estamos na porta da fábrica, conversando com os trabalhadores e também chamando a atenção do poder público no nosso país. A greve segue por tempo indeterminado, com mobilização diária dos trabalhadores em frente à fábrica. Enquanto isso, o sindicato tenta ajudar as famílias. Muitos trabalhadores estão passando necessidade. O sindicato fez várias campanhas aqui de arrecadação de alimento e dando cesta básica para esses trabalhadores, agora isso é pouco, né? frente a toda a situação que nós estamos vivendo no nosso país. A gente dá ali, né, o tudo da gente para a fábrica e de repente ela manda a gente embora sem direito a nada? Não é fácil isso, né, para qualquer funcionário. O Tribunal Regional do Trabalho informou que a empresa recorreu da decisão e o processo segue em tramitação. Nós procuramos a MWL, mas ainda não tivemos nenhum retorno.